Como é que é, malta das? Bem-vindos a mais um vídeo. Bem, se calhar este vídeo não saltavam que em nenhuma parte para não perderem aqui pontos da história e não ficar coisas por dizer, disse que disse, não serem induzidos em erro devido ao primeiro vídeo que eu fiz do rap e depois vão lá e dizem assim, pá, o Yuri veio aqui ficou impecável e o meu carro ficou uma cagada. Já lá vamos a esse, a esse ponto, eu vou explicar tudo, mas era só para vocês não saltarem por não serem induzidos em erro. E de salientar aqui um pormenor não menos importante, que é a primeira vez que eu tenho este tipo de feedback de uma oficina que... trabalho... Pá, vocês veem que eu trabalho... com autopartes... com oficinas de reparação... desde o início do meu canal... e tanto eu... como eles... é fazer assim... eu vou-lhes ajudar... a publicitar algum trabalho... que tenham ao carro... o mesmo para mim... se eu precisar de uma ajuda... eles estão lá para ajudar... mesmo que eu não tenha projetos... nessas casas... nessas oficinas... tenho uma relação de amizade... com todos eles... é a primeira vez... que estou a ter um feedback... assim negativo... mas... como eu vos dei... o primeiro feedback positivo acho que tem que contar toda a verdade para não serem induzidos em erro. Então vamos lá por tópicos. Ora, então eu fui contactado pela empresa do RAP, eu não lhes pedi nada, eles é que me contactaram e disseram pá, ó oh a gente quer alavancar o nosso negócio de RAP, tens aí algum carro para fazer um RAP para a gente filmar e tal, publicitar aqui e tal? E disse, está bem, escolhemos aqui um carrito Escolhi o Toledo, porque era um carro que eu estava a trabalhar na altura, tinha feito a reparação mecânica, suspensões, etc. E achei por bem continuar o tema nesse carro, uma vez que era o carro que eu estava a abordar. Escolhemos o carro, eu mandei fotos, falei de alguns pormenores que tinha um verniz a saltar, no capô e no guarda lamas já colas eles me disseram: pá, não te preocupes, isso a gente dá uma lixa delazinha, se não tem portar, a gente dá uma lixa delazinha, pois com o por cima isso não se nota, não faz mal nenhum e fica top. Mandei fotos de tudo: para-choques, guarda-lamas, tejadilho, tudo, tudo, tudo. Mandei, acertámos tudo e arranquei para cima. Lá em cima ele disse-me quanto é que mais ou menos gostava o serviço dele, eu disse quanto é que custava o meu serviço publicitário, entre gravar, editar, publicizar no Instagram, no YouTube, no Facebook, acertámos aqui os valores que ficava de parte a parte e decidimos avançar com X vídeos, X fotos, X posts, tudo certinho e direitinho, decidimos arrancar para o rap. Durante os trabalhos disseram, pá, o verniz afinal está a saltar mais do que a conta, podemos lixar mais o carro para isto ficar mesmo bacana, que a gente quer deixar um serviço prémio, e disse, pá, olha, na boa, porque depois, um dia mais tarde, que eu tiro o rap, pá, olha, logo pinto o carro, assumindo que era verdade, porque na minha opinião era só ali o para-choques e o guardião, mas tinha assim um bocadinho o verniz a saltar o resto de jadilho até tinha sido pintado de preto mas como eles pediram para lixar, eu disse pá, lixem pois eu logo pinto o carro, mais tarde, daqui a dois ou três anos quando o rep tiver é velho, não sei o tempo que dura depois eu logo pinto o carro e não há stress também disseram que tinham que mandar tratar o para-choques porque o para-choques estava muito picado deve ser de um gajo andar ao cone e que precisava de tratamento e disse, é pá, na boa transferir lhes aí, era de minha responsabilidade né? transferir lhes o dinheiro para eles mandarem arranjar o para-choques para ficar um serviço premium. Agora vamos lá no dia que eu fui buscar o carro. No dia que eu fui buscar o carro, o homem estava cheio de pressa. Epá, tem que ir aqui, tem que ir ali pá, fazemos um vídeo não sei o quê. Estava cheio de pressa, estava cheio de pressa. Estava só a querer sair, querer ir daqui, querer ir ali. Eu digo-vos muito sinceramente, eu referi muitas vezes no vídeo, o carro está top, o carro está top, mas referia-me à cor. E ainda hoje, eu acho que o carro branco fica muito top. Pá, filmámos o carro ali a correr, o carro estava lavadinho, molhadinho, para parecia tudo. Impecável, entre as piadas do frigorífico e não sei o que, pá, foi tudo a correr com o é assim que eu desliguei as câmeras, vai para ter que mirar embora, tem que mirar e arrancou, foi-se embora e eu arranquei com o carro para baixo, arrumei o carro, ficou por aqui. No dia seguinte é que as coisas se complicaram porque era agosto, o carro ficou na rua, bateu muito sol, é pá, e eu fui ver o carro ao pormenor, então era desde bolhas, cortes mal feitos entre o, as borrachas e o branco via-se azul, tampas tapadas, remendos no, no para-choques. Uh, vinil a saltar, Epá, era 30 por uma linha, o carro não estava nada de jeito. A gente olhava pelas óticas via o vinil todo a levantar, o alerón tinha sido pintado com uma tinta que eu não sei, que eu punha a mão, Vinha, ficava ganhando pá, estava uma borrada. E perguntou a vocês e bem, então Yuri, mas ainda não tinhas editado o vídeo, tu editaste o vídeo depois, então se o carro estava assim tão mal porquê é que editaste o vídeo? E perguntou bem. Eu falei com eles e disse-lhes assim, meus amigos, Pá, o carro efetivamente, aí parecia empurrar, mas olhem lá como é que está o carro, mandei fotos, fotos, fotos, a qual o rapaz me diz assim, é pá, isso não pode ser, pá, eu também não vi o carro ao pormenor, como viste, eu estava com pressa, e estava, eu só vim ali para te entregar o carro, porque quem fez o carro foi o meu empregado, mas fica descansado que eu vou já despedi-lo, e pá, isso não vai ficar assim, para atrás de o carro a gente faz de novo, é a gente somos uma empresa que damos formação de rap, nunca na vida vamos deixar um carro assim. Pá, fica descansado, podes lançar o vídeo à confiança, porque isso vai ficar mesmo serviço de prémio. Pá, este gajo não, não trabalha mais aqui e vou ser eu próprio a fazer o carro. É só a gente marcar e o carro vai ficar top. É eu confiei no rapaz, não é? Epá. Em maus empregados é em todo o lado, poderia-se mesmo ser verdade. Ele comprometeu-se a reparar a bosta que estava feita. Ah, vocês também acreditavam, isso é ok, teu eu lanço o vídeo com o que tenho aqui, a gente acerta mais tarde, uma data, e, pá, e faz isto tudo novamente, não é? e assim foi, como ele não podia, nessa data que tinha muitos trabalhos, como o feedback tinha sido bom, e houve muita gente a marcar e tal, pá, marcamos mais para a frente, tanto eu tive que ir de viagem de férias com a minha família, e na viagem meus amigos, saltou uma embaladeira do lado direito, rodou, ficou debaixo do carro, começou a bater na roda, ouçam, se aquilo calha a saltar de vez e enfiar-se na roda de trás, eu, a minha mulher e a minha filha tínhamos ido desta para melhor porque na autoestrada a 130, 140, a saltar uma embaladeira e enfiar-se na roda de trás epá, eu nem quero pensar aí eu liguei e disse meu amigo esta merda vai ter que acabar porque o carro está -se a satisfazer, é vinil a saltar agora saltou uma embaladeira, está tudo estragado e disse pá, tens que pôr o vinil e tens que me comprar uma embaladeira nova porque eu não tenho culpa da embaladeira ter saltado está tudo, tudo lixado, porque tu apertaste mal a embaladeira, e o carro quando foi para aí estava bom, tem que voltar bom ponto final. Ele desculpou-se e tal, pá, não tens problema, vou já ao LX, vou já comprar e comprou, mandou-me fotos, comprou o embaladeira. Entretanto, marcámos para o final do ano, mas antes eu fui ao agarfe fazer umas filmagens e tal e bati com o carro, como vocês sabem. Entrei em contacto com o rapaz, na minha boa fé, confiando que ele era o profissional e, e punha aquilo conforme dizia, disse-lhe assim, olha, se calhar já temos aqui uma história nova para não repetir ou não dar de caras que vais refazer a merda que fizeste ainda estava a ser porrer para ele disse-lhe, disse a gente faz assim eu assumo que dei uma pontefada vou aí fazer a reparação epá, a gente faz a reparação tu metes o rap todo novamente que era o acordado e eu lanço o vídeo com a história que foi o toque, fui a reparar, e aí sim o carro iria ficar com o teu trabalho, que supostamente ficava da primeira vez, mas agora és tu a fazer, não é? E assim foi. Acertámos o valor para pagar no bate-chapas, porque o carro tinha algum serviço de bate-chapas, eu paguei 200€ para a reparação da chapa e o carro depois voltava para ele, para ele pôr. Essa lateral toda, a minha responsabilidade, tinha sido um toque meu, não tenho culpa, eu paguei os 200 paus e colocar o resto do vinil e corrigir os erros por as embaladeiras que era falha dele porque o carro tem que vir como deve ser e ele comprometeu-se a pôr o carro como deve ser daí eu ter lançado o primeiro vídeo. Ora eu entreguei o carro a ele 6 de novembro lancei aquele vídeo que vocês viram a mostrar o carro tudo, tudo 6 de novembro epá e o carro esteve lá esteve lá teve lá ele sempre com tangas não posso e família no hospital não sei o que epá eu fui acreditando que eu até que me provo e o contrário acredito nas pessoas e também estava entretido com o G40 preto com o G40 vermelho com o GTI e tal epá e efetivamente o carro até não me estava a fazer falta que eu andava aqui entretido com outros projetos e pá, mas fui lhe dizendo, pá, como é que está o carro manda-me fotos, fotos nada e eu sempre a dizer-lhe, manda-me alguns vídeos para eu ter sumo para depois para a edição de, de levantar o carro nada, nem fotos nem vídeos, nem nada, zero entretanto o carro teve lá tanto tempo que ficou sem inspeção, eu mando lhe os documentos pelo correio, ele comprometeu-se a fazer a inspeção e fez e disse-me, pá, olha podes vir buscar no carro no sábado, dia 15 que eu já fiz a inspeção, mandou-me até foto da folha da inspeção, o carro está pronto é só levantar Falei comigo Gil, Gil, sábado vamos buscar o carro e arrancámos para cima manhãzinha cedinho. Quase! Lá a chegar manda-me uma mensagem, epá, nem sabes, tinha aqui uma coisa marcada, tenho que levar o meu sogro ao hospital para ser operado, nem me lembrei, ou só me disseram agora uma, uma coisa assim, atenção, tudo o que eu estou a dizer eu tenho fotos, vídeos, prints de mensagens, áudios, gravações de chamadas, tenho tudo aqui, se houver alguma dúvida é só pôr a merda no ventilador porque eu não estou aqui a enganar ninguém mas continuando, quase a chegar lá disse que tinha que sair e tal, que não podia entregar o carro, mandou-me fotos, mais uma vez tenho aqui no telefone, onde é que estava o carro e uma seta onde é que estava a chave, do tipo, levas o carro e bases, porque ele sabia que eu nunca iria levar o carro assim, dando ele lá, ele tinha que corrigir aquilo à minha frente mas o carro estava na casa dos pais, as pessoas não têm culpa, não é? As pessoas não têm culpa ele não estava lá, eu vou resmungar com quem? não vou desatinar com uns com velhotes ou alguma coisa assim, epá não, agarrei embora para baixo e o carro estava neste estado eu fui buscar o carro agora a gente está acabado de chegar Chegado. o carro ficou lá a gente deixou o carro meses. sim a gente meses. deixou o carro em outubro ficou out... sim, não, novembro ficou novembro dezembro e janeiro estamos a filmar ali dia praticamente dois meses e, e meio quase três meses para fazer isto Ora, <risos> para fazer não para não fazer é, é, isto aqui é isto aqui tinha uma bolha não sei se vocês conseguem ver ele cortou um bocado de branco e meteu por cima, aqui, é, tapou. tapou, aqui, aqui, ou seja, este para-choques era para ser feito de novo, o carro esteve lá, 3 meses, e eu vou buscar o carro hoje, ainda com fita a segurar as embaladeiras, aqui, Não meteu o wrap por cima da tampa, vamos aqui a este, a este lado, <risos> Cortou, mas não encaixou bem, meteu aqui mais uma vez um remendo aqui em baixo. Olha para aí, está, está espetáculo, está mesmo espetáculo. Aqui, tampa a saída, fui buscar o carro hoje. Aqui o parafuso é aqui, não sei se vocês conseguem ver, o parafuso é aqui, mas ele meteu aqui, está certo, pronto. Está quase, está quase justo, está quase no, no, no lugar. Mas, opa, mas o isto, espelho... Isto está é um espetáculo. Pode o isto. espelho... Isto é para dizer adeus. Olha, olha para isto. É para dizer adeus, adeus. Entregou fazia... o carro É <risos> assim, pá, o carro está mil vezes pior de quando lá chegou a primeira vez azul. Viemos de lá agora. Olha aqui para este espetáculo. Hã? E esta? Dois meses e meio para vir o rap <risos> a descolar. Olha aqui. Um, uma, uma outra reclamação que eu tive foi que o dejadilho estava manga curta. Ou seja, ele fez o corte a ver-se o azul. O que é que ele fez? Meteu um bocadinho de branco. Olha aqui. Colou um bocado de branco. Por cima, aqui por também, cima aqui, do, outro, aqui, aqui, aqui do outro branco. Aqui, aqui veste azul <risos> também. Olha aqui Gil, olha aqui. Aqui está, outra Isso. das coisas que ia arranjar era esta porta. Assim é, meteste é, tu... Azul e branco. A, assim assim oh. meteu ele, azul e, e branco. É se calhar era do Porto. Outra coisa, já não estava a esquecer desta Vamos aqui, abrimos a porta do carro e o homem entrega-nos o carro assim. Olha aqui. Top. E ah, este servicinho, hã ah, Gil? E este, é que... este, este, este, este, este servicinho? E este servicinho? E este foi quando tiveram a reparar? Oh, a claro, claro, claro, foi espetacular. este Três para isto. 3 meses para vir com o carro preso por arames, cheio de pó, todo fodido, pelo um gajo que dá formações de rap. O espelho caiu na viagem ele não apertou a rosca que estava a segurar o espelho o espelho na viagem caiu tava a tampa do lado de dentro estava partida ele disse que já estava mas eu nunca tinha tirado aquilo portanto eu não sei se já estava mas mesmo tanto ou mesmo tenha sido ele não devia stress fazia como eu fiz agora punha um pinguinho de silicone e punha aquilo no sítio pá também ninguém ia embirrar por um, por aquilo sair às vezes essas molas partem não tem stress agora os erros continuaram os mesmos o espelho a cair essa peça que faltava o vinil todo mal cortado a ver-se o azul bolhas Uh, onde, tinha os onde tinha as bolhas de para-choques da frente ele cortou, meteu remendos a embaladeira novamente mal presa, o parafuso estava num lado, ele a parafusou no outro pá, o carro estava uma cagada, uma real cagada o carro cheio de pó a gente passava a mão, vinha a mão azul cheio de pó, tudo cagado cheio de cortes de papel, bem, o carro estava uma vergonha e eu só pus as fotos na net, depois de tentar falar com ele e dizer, amigo, tens que assumir a tua responsabilidade, não é? se isto está mal, tens que corrigir, a culpa é tua, não é minha. Tu é que me contactaste? Tu é que me pediste? Eu não lhe pedi nada. E ele, nada. Eu resolvi pôr as fotos, mas dando a indicação que depois iria fazer um vídeo que era este que estou a fazer aqui. E para que é que eu estou a fazer o vídeo? Para alertar a malta que foi enganada no primeiro vídeo porque eu também não tive culpa e confiei para que não fossem lá baseando-se sempre nesse vídeo porque o real trabalho é este. Não foi o empregado que fez mal da primeira vez como ele disse foi ele próprio. O carro está igual ou pior. Foi corrigir e veio pior ou igual. De outra vez ao menos não, não me queio o espelho, mas olha aqui o embaladeira Portanto, eu estou a fazer este vídeo e estou a levantar esta poeira para que vocês não sejam entrojados. Eu já fui, ok, já fui, está certo. Não devia confiar em empresas uh, assim de início. Então, mas eu tenho que, entre aspas, sacrificar os meus carros. Não é sacrificar, mas dar o, dar o, o peito às balas para fazer o conteúdo. Para se correr bem, correu bem. Se correr mal, correu mal. Felizmente é a primeira vez que me corre mal, certo? porque vocês têm visto sempre bons feedbacks das oficinas que eu vou a malta vai lá toda a gente está a ficar contente eu posso me dar ao luxo disto ser a primeira vez que eu estou a ter pá, um atrito com, com uma empresa que estou a trabalhar que estou a publicitar ou seja eu estou a publicitar e eles estão a fazer merda é a primeira vez que acontece em todo este meu tempo de YouTube. E eu acho, por bem, que vos devia alertar. E só para finalizar, houve malta que comentou nas fotos à borla, querias o quê, marisco? Não é a borla, companheiros. Vocês têm que perder essa ideia do a borla. Eu fiz dois vídeos na primeira fase. Fiz um terceiro vídeo agora desta vez. Ia fazer um quarto se ele tivesse aparecido para levantar o carro. Posts, histórias, Facebook, Instagram, amigos. Isto não é de borla, uma coisa é eu filmar carros da malta, é uma brincadeira, eu gosto, é um hobby, claro que ninguém me paga nada, é tudo para a gente se divertir. Outra coisa é eu aproveitar o meu alcance de 140 mil pessoas no YouTube, 60 mil pessoas no Instagram, 60 mil pessoas no Facebook para publicitar uma empresa. Portanto não foi de borla, acertámos os posts, os vídeos e fechámos ali o valor, não foi de borla e mais... O homem é longe, eu sempre que lá vou e fui lá 4 vezes, preciso levar os dois carros para depois trazer um ou deixar aquele, levo sempre o gil comigo, portagens dois carros, gasóleo e dois carros, almoço às pessoas que vão comigo é o mínimo, ou o lanchinho, ou uma coisa assim, é sempre 120, 130 paus cada vez que lá vou. Eu fui lá 4 vezes, quem é que fez bora lá quem? Ok? Bem malta, é só um vídeo explicativo, eu vou tentar na edição meter fotos, ou aqui ao fim deixo as fotos todas para que vocês não sejam enganados, o vídeo se calhar ficou muito longo, mas, pá, esta é a verdade, e se houver alguma complicação, repito, tenho mais fotos, vídeos, áudios, gravações, onde posso comprovar isto tudo, porque há uma coisa que eu sou, é homem, eu não sou tretas, e só estou a levantar esta poeira, porque ele não foi homem, a arranjar a merda que fez porque se ele tivesse arranjado a merda que fez nada disso estava a acontecer, o carro ficava porreirinho e ele mostrava efetivamente o que sabe fazer que não foi o caso, não sabe agora as empresas podem mudar o nome podem mudar de funcionários ou não podem mudar de cara e vocês viram a cara vai malta, fiquem bem, um grande abraço esquecemos o assunto, agora é só novos vídeos e coisas boas eu agarro-me ao prejuízo e logo mando pintar o carro não estresse. Haja saúde! Isso é um gajo ser burro, não é? o Iri, Foi é enganado fã. a primeira vez. Ah, pronto, ele vai fazer ouve bem. Lá, o assim chaval, é, Ei, eu fui o funcionário e o caralho. Não conheces, não é? Pelos vistos não foi o funcionário. Foi ele da primeira vez e ele da Bem, é isto.